Universitários do sétimo semestre do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga conheceram a estrutura da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste. Os alunos puderam ver na prática como funcionam as atividades da unidade e a dinâmica da sala de audiência. Uma costureira de Nova Montum, que foi dispensada por justa causa, conseguiu reverter a demissão na Justiça do Trabalho. A empresa dispensou a funcionária por excesso de faltas e rejeitou os atestados médicos apresentados, em razão de postagens de vídeos nas redes sociais. A ex-empregada alegou que os vídeos eram de outros dias. A primeira turma do tribunal entendeu que a fraude do atestado tem que ser comprovada e que as faltas anteriores deveriam gerar punições na época em que ocorreram, não depois. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias e, ainda, indenizar valores referentes à estabilidade de gestante, pois ela estava grávida quando foi demitida. Patrões e empregados com processos trabalhistas em fase de execução agora têm a oportunidade de conciliar para solucionar os conflitos. Para participar, basta enviar uma proposta na vara do trabalho, onde o processo tramita ou por meio do aplicativo Quero Conciliar, disponível no site do Tribunal Regional do Trabalho. Anote aí www.trt23.jus.br. O prazo é até o dia 15 deste mês.